Bom, gente, então, o que, que a gente pode esperar para hoje? Né? Então, me apresentando primeiro, rapidamente, eu sou, sou servidor público do, da Secretaria do Tesouro Nacional, trabalho lá desde 2005, final de 2005, entrei no concurso para trabalhar na área de TI, com, né? área de governança de TI, principalmente, mas já mudei de área duas vezes, a primeira foi para ir para trabalhar na área de de estudos fiscais, foi aí onde eu comecei a trabalhar mais fortemente com o R, e em seguida participei de um processo seletivo para compor o grupo técnico de comunicação estratégica nas de dados, onde eu atuo atualmente, e com a função, digamos assim, de cientista de dados. Tá? É... Então, lá a gente trabalha principalmente com o R, né? na verdade, o R é a nossa é a nossa principal ferramenta, né? não, não, não trabalhamos com nenhuma ferramenta paga, é, é, a gente trabalha com o desenvolvimento de diversos tipos de, de produtos, e que é justamente, o a gente poderia, em seguida, começar apresentando esses três tipos de produtos, que são justamente para a gente tentar comunicar um pouco melhor, para a gente se, como, tentar se comunicar um pouco melhor com a sociedade, através de, de soluções de ciências de dados, de visualização de dados, coisas desse tipo. Né? Então, o que a gente pode esperar para essa, essa noite aqui, a gente fazer um, um tour por alguns produtos que a gente já desenvolveu, né? nas categorias que eu estou eu identificando e que queria mostrar para vocês, a gente pode fazer um tour também pelos pelo nossos repositórios de dados abertos, para vocês conhecerem. O que nós a, a existência desses dados que são são importantes para a sociedade consumir né e aí no finalzinho aí a gente tem alguns exemplos já com código em R que eu queria mostrar para vocês a gente vai executando aqui vai mostrando o que que esses caras estão fazendo acho que esse seria mais ou menos o, o roteiro da nossa desse nosso webinar de hoje aí, Adriano Bacana, e o que que seriam esses três produtos principais aí que você comentou no, do Tesouro no trabalho com R? É, essa tela que eu tô compartilhando aqui com vocês é a nossa página do Tesouro Transparente, é onde a gente coloca aqui os nossos produtos finais, tá? Então de cara, eu vou dar um reload nessa página, você já tá vendo esses três carinhas aqui? Uhum que são os GIFs que a gente fez em, em R, com o GG Animate, né que mostra a evolução de três variáveis importantes né, da, da, da, do acompanhamento da política fiscal, né, que é o resultado primário, a dívida pública federal, né, o estoque da dívida pública federal, e os gastos da União, as despesas pagas pela União em algumas categorias mais importantes. Né. Então, de novo aqui, são GIFs que a gente chama a atenção do, do usuário, né, é interessante que tem alguns momentos de ruptura, como esse momento aqui do resultado primário, parte do, do azul para o vermelho, uhum. e que mais ou menos coincide com o aumento do, do crescimento da dívida federal, né, uhum. então a gente tenta chamar a atenção através desses recursos de, de animação. Então esse é, um, esse é o primeiro exemplo, assim, logo de cara mesmo, do que a gente faz no, no, no Tesouro Transparente, tá? E aí, o que é que a gente trabalha? A gente trabalha principalmente na produção de história, de storytelling. Então, é aqui de novo, só acho que foi muito rápido. Então, em categoria histórias, né? Então, aparecem algumas histórias e a maioria dessas histórias fomos nós que produzimos, tá? Então, é, existem algumas características nessas histórias, né? que eu vou explorar um pouquinho melhor mais adiante. Só estou mostrando aqui rapidamente só para indicar que nós fazemos storytelling uhum. com dados, né? E também temos visualizações de dashboards mais direto ao, ao ponto, né? Nesse caso aqui já é o inverso dos estudo do, das visualizações que existem, apenas essa daqui, Best 2017 interativo, vamos nós que fizemos que mostra algumas dinâmicas de, de composição de indicadores contábeis a partir da estrutura do plano de contas aplicado ao setor público, né? Uhum. Então esse é, esse é o tipo de trabalho que nós fazemos e também temos algumas é, esse esse trabalho de, é, de a gente fez um uma um, um API em que a gente disponibiliza em tempo real algumas variáveis da, da política fiscal. Então, por exemplo, esses valores aqui, 52 bilhões negativos, 62% do teto de gasto atingido, é, 833 bi de receita primária líquida e 885 bi de receita primária de despesa primária total. Esses valores em si, eles estão sendo consumidos de uma, de uma API que nós fizemos. Essa API ela é de consumo interno. Né? Inclusive, o essa API é o que a gente vai é, dar uma explorada um pouquinho na nossa prática, tá bom? Bom, uhum. então, essa é uma parte mais de visualização, que é, que fundamenta, que assim, que, que, que representa grande parte do nosso trabalho, né? De, esse trabalho de comunicação, principalmente, que a gente pode dizer, um trabalho de comunicação com a sociedade, tá? Mas também fazemos alguns trabalhos internos que aí eles não aparecerão aí, né? Alguns trabalhos aí de, de machine learning, algumas coisas desse tipo, em que eles são de consumo interno e não vão, não vão estar presentes no Tesouro Transparente, tá? Uhum. E a outra coisa que, que a gente, vale a pena a gente chamar a atenção, são os dados abertos do Tesouro Transparente, tá? Eu vou voltar aqui para o Tesouro Transparente. E bem aqui no menu, nós temos, é... na categoria, nós temos aqui dados abertos. Quando a gente clica aqui, a gente cai no repositório de dados abertos. Para quem já conhece, isso aí é um repositório típico do SECAN, é um indicador de, é um índice, né? um grande indexador de dados abertos, e também um repositório, nesse caso a gente também utiliza como repositório. E aqui nós temos vários dados que o Tesouro Transparente disponibiliza, né, que o Tesouro disponibiliza, e que algumas das nossas histórias, dos nossos produtos, eles consomem dados daqui ou a gente gera dados é, ao final do nosso trabalho que acaba sendo disponibilizado nesse repositório, tá bom? Uhum. Então, o que eu queria mostrar agora são as categorias de, de histórias, principalmente, que a gente tem, tá? Eu vou começando com uma categoria que é a categoria de História Pura, Storytelling Pool. Ah, esse daqui é a última Storytelling Pool que a gente produziu. Aqui ele já tem alguns recursos bem mais avançados do que a gente fazia normalmente, que é uma, um trabalho que principalmente o Tiaguinho, nosso colega, e que também faz parte do, do grupo de membros da Escola de Dados, ele, ele tem desafios muito interessantes nessa área de, de visualização, de, de, é, utilizando D, é, D3 e outras ferramentas de, de visualização. Então, ele teve esse desenvolvimento muito forte aqui nessa, nessa é, página aqui. Né? Então, que é uma, uma história sobre as 258 empresas do Estado brasileiro é uma história que vai ser contando através de dados, né? Uhum. Storytelling através de dados, tanto em GIFs que mostra a proporção das, das estatais em relação às regiões, né? E aqui a gente faz uma um ranking da, das empresas por quantidade de empresas por estados, um, três duas categorias, dependentes, e não dependentes, uhum. e uma não informado, né? Uhum. E aí vai mostrando dados, vai contextualizando dados, né? Mais animação aqui, né? Então, de modo geral, essa é uma estrutura de um storytelling fundado, mas sem interação com o usuário. Né? As interações que tem são mais focadas nas, na, na, nas animações. Né? Então, esse, esse produto aqui, especificamente, Adriano, ele foi muito bem recebido pela pela comunidade, pela sociedade, pelo pessoal que, que pesquisa tema de estatais, pelos jornalistas, né? saiu algumas matérias sobre isso, né? e tem sido um dos nossos campeões de audiência é essa, é, essa história aqui. Tá? Bom, então, essa daí é o storytelling pulo, e eu queria passar agora para mostrar para vocês um storytelling misto, onde nós temos uma contação de história baseada em dados, mas também temos aí uma, algumas possibilidades de interação com o usuário. Então, essa possibilidade está bem representada nesse, é, nesse produto, ressignificando o resultado do Tesouro Nacional. Então, o resultado do Tesouro Nacional é um dos principais indicadores que é, que é produzido pelo Tesouro Nacional, tá só que as pessoas não têm muita noção do que seja, e a ideia aqui é justamente a gente contar o que é o resultado do Tesouro Nacional, tá mostrar os componentes do que seja o resultado do Tesouro Nacional, indicar o que é o resultado primário, o que é o superávit primário, o déficit primário, e outras palavras grandes aí da, do vocabulário fiscal, né e aqui a gente já tem mais possibilidades de interação, esse gráfico aqui, por exemplo, que é o resultado primário em si, ele mostra as curvas de receita é, de, de resultado primário, que é essa curva aqui que jura em torno do zero, a receita líquida e a despesa total. A despesa total é o verde, a receita líquida é a azul. E aqui mostra como é que evolui o resultado primário, que é, em grande parte da da série histórica ele, ele é bem comportado em torno do zero, mas Principalmente depois de 2014, ele começa a entrar numa curva mais negativa, né? E foge bastante aqui do, do zero. né. Uhum. Então, a, o usuário ele pode navegar aqui, verificando os pontos da curva, e pode, por exemplo, dar um zoom, como eu estou fazendo agora aqui, e blocar uma janela e navegando. E aí, pode, inclusive, fazer coisas mais interessantes ainda em termos de interação. Aqui, por exemplo, é, a gente tem. oferece todas as séries temporais de todas as rubricas de receita ou de despesa que compõem o resultado primário. E o usuário pode selecionar alguma rubrica que interesse a ele e fazer a, alguma análise. Né? Por exemplo, eu escolhi aqui Imposto sobre a Renda. E o, e o dado que está aparecendo aqui é Imposto sobre a Renda, mas pode escolher IPI Fundo. Uhum. O ipf é tão pequeno, não sei se vocês estão conseguindo ver, que ele nem aparece assim, né? Sim. E aqui nós temos o próprio relatório em si, que ele é, é disponibilizado no, através de uma, uma interação dinâmica. Então, eu vou até colocar aqui um exemplo. Observe que, que o... o a visualização normal, ele mostra o, o valor indexado pelo IPCA e acumulado em 12 meses. Você pode ir trocando isso, tá? que é o que eu vou fazer aqui. tá? Eu vou trocar aqui, para in... vai manter indexado pelo IPCA e eu vou colocar mensal. Você observa que a curva aqui é uma curva suave, mais ou menos suave, ela fica uma curva nervosa, né? Uhum. Que ela está mostrando ponto a ponto da série temporal. E eu vou clicar bem aqui nesse ponto aqui, nesse ponto verde, de outubro de 2016 que é um ponto fora da curva. Quando eu faço esse clique, serve que o relatório do RTN ele é automaticamente alterado e mostra o relatório que aconteceu em outubro de 2016. Então eu posso entender, ver o relatório em si e extrair alguma explicação para entender o que foi que diabos que aconteceu para que outubro de 2016 houvesse um, um valor, um pico tão grande, tá certo? Uhum. Então essa informação ela vai estar presente aqui no relatório e está bem aqui ó é, a receita de outubro foi fortemente influenciada pela arrecadação referente à repatriação de recursos então o usuário tem uma visualização da série temporal se achar alguma coisa curiosa ele pode clicar no, no ponto que ele acha interessante e fazer a leitura do, do que ele acha importante aqui então essa é uma é um tipo de visualização, em que nós misturamos uma linguagem de explicativa, de contação de histórias, né? no caso especificamente, uma explicação do que seja alguns conceitos com a interação com o usuário. Uhum. E é interessante que a gente vai avançando, começa numa coisa bem básica e vai tentando avançar um pouquinho na, na, nas análises. Aqui a gente já tem um pouquinho de, de econometria mais avançada, usando algoritmos é, típicos de econometria de séries temporais, né? que é um caso de análise de tendência. E aqui já tem uma, um gráfico que faz análise de sazonalidade, né? por exemplo, aqui, um que é bem relevante, que é bem fácil da gente ver, que é o imposto de renda de pessoa física. Uhum. Observem aqui ó, que a série tem, temporal... Ela há uma. O período da declaração, né? Exatamente, mês de abril ele, ele, ele é mais persistente nisso daí, né? Então aqui nós temos sazonalidade, temos um pouquinho de gamificação, tem um quiz e tal, né? E tem um pouquinho da nossa filosofia de dados abertos e transparência. Então é isso, né? Esse é um produto em que a gente mistura. É. O. o essa questão da interatividade com a contação de histórias.